Bom, outra coisa que nós temos que fazer é que em cada campo, aqui ó, no caso aqui, ó, vou pegar esse campo aqui ó, de exemplo, certo? Então, nesse campo, nesse campo da legenda, por exemplo, eu tenho que criar uma margem, que é o quê? É uma margem para que o texto não fique encostado na parede do campo. Né? Essa margem vai ter um milímetro. Então, uma forma de criar isso... É, utilizando o offset, né, ó, clico, indico para baixo, um enter, depois aqui, um, né, e depois, paro, aquilo que eu não quero, Bom, enfim, é isso, né, esse é o método. Outro método é, cri... é clicando com a própria linha, ó. Clico, que nem nós criamos as distâncias entre as portas. Clico, ó, indico a direção, quanto que é? 1, um. não é isso? Volta. O que, que vai acontecer aqui? Eu não tenho 5 é, centímetros, então eu vou ter 48. Né? No caso aqui é 49 9, aí eu tenho 10 menos 2, aqui é 8, ó, volta 48, e aí sim, certo? 8. Então, o que, que eu fiz? Criei a margem desenhando a partir das medidas que eu tenho. Tá? Criei essa margem interna no meu campo de texto, para que ele sirva como referência. Depois eu vou apagar essa margem e vai ficar só o texto. tá? Então, olha só. Agora, eu também tenho que é, determinar as alturas do texto. Então, esse campo ele tem um título. Por exemplo, data. Então, essa, essa esse título desse campo vai se chamar data e ele é escrito numa fonte menor, altura 2. Depois eu tenho a data propriamente dita, que é o conteúdo desse campo. E o conteúdo desse campo vai ser escrito numa altura 4. Certo? Então eu vou determinar essas alturas aqui para que eu possa posicionar as caixas de texto corretamente. Né? Então vamos lá. É, Offset, Enter. Então ó, daqui para baixo eu tenho dois. Pois entre a distância entre um e outro, eu tenho um, certo? E para baixo, 4. Então é isso. Essas são as minhas caixas de texto. Com o campo criado, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que criar os estilos de texto para a camada. Então vamos lá no menu Anotate. Certo? Clica onde está escrito legenda né? e vai lá. Manage texto e estilos. E vai criar dois estilos novos. Um chamado texto, legenda. Ó. Texto, legenda, fonte, está Arial e o tamanho é 4. Então, texto, legenda se refere ao conteúdo do campo lá do meu carimbo. E o texto, legenda, título, se refere ao, quê? ao título do campo lá do meu carimbo. Por que, que eu estou especificando texto, legenda, texto, título? Por quê? Eu estou desenhando e esse texto é específico para a folha que está em milímetro. Posteriormente, eu vou ter um estilo de texto que está referente ao meu desenho. E esse valor, como a cota aqui, ó, vai estar em metro, 0.2. O título, lá, o texto, legenda, que está em milímetro, lá, 4 milímetros. Então, nós temos essa relação de medida quando eu crio estilos de texto. Para criar estilo de texto é muito simples, basta você abrir essa janela e clicar aqui em New. O nome do seu estilo de texto pode ser aquele é, de acordo com a identidade do seu trabalho, do seu escritório, do estágio que você faz. Enfim, você vai colocar o nome que você quiser aqui. Eu coloco a letra T como forma de marcar esse texto para mim e dou um nome que refere aquilo que eu preciso executar, né? Poderia ser Carimbo, né? Poderia ser selo, né? que é uma palavra mais usual na, na engenharia, texto do selo, certo? Ah, da mesma forma eu tenho que escolher uma, uma fonte que seja é, bastão, né? então, mas eu não preciso usar mais a técnica, posso utilizar o marial. Aconselho a não utilizar essas fontes com arroba, porque ela vai dar problema na direção do seu texto, tá? Escolha a fonte que não tem, o arro, não tem o arroba aqui na frente, ó, que nem no caso Arial. Se você olhar lá em cima, ó, tem um monte delas que tem um sinalzinho de arroba. Não escolha, ok? É, vamos lá. Depois que você selecionou o seu texto, seleciona a altura que você quer para ele e close. Se você vier aqui de novo, ó, ele vai estar tá criado, ó, texto selo. Certo? Ó, texto, selo e alto. Tudo bem? Bom, depois que eu criei o texto, então você vai criar, olha lá, você vai criar dois estilos, hein? Texto-legenda e texto-legenda-título. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, cancel. primeira coisa que nós vamos fazer é escrever, não é? Então, ó, estando aqui mesmo, qual que eu vou utilizar? Eu vou criar primeiro o texto-legenda-título, que é o pequenininho, ó. Clico lá no multilinha, eu ainda estou no annotate. Por que, que eu estou reforçando que eu estou aqui na aba Notate? Porque lá na aba Home, também eu posso utilizar o texto, multitexto, certo? Então, texto, estou aqui no Notate, já vou escrever, ó, multilínea, ó, multitexto. Cliquei ele vai aparecer aqui embaixo, especifica o primeiro lado. Eu vou clicar no canto, ó, no canto da medida que eu fiz como margem e vou até o meio, Pronto. É isso aqui. Qual que é a minha... O título desse campo? Eu disse para vocês que é data. Então, data, dois pontos. Né? Terminou de fazer isso, clico em Close e ele vai confirmar a data. Lembrando aqui, ó, outra coisa, por isso que talvez seja mais fácil ir lá no Home, né? a minha camada tem que estar tá By Layer e eu estou escrevendo na margem é, do Layout. Tá? A mesma coisa que eu fiz aqui, ó, agora eu voltei lá para a aba Home, hein? não perde aí não. Ó, estava na Anotate voltei para Home. Vou criar aqui embaixo a partir da Home. Ó. Ó, clico, ó multitexto, clico lá no canto e vou até o final. Ó. E aqui eu vou colocar a minha data, vou colocar a data de hoje, certo? Se eu quiser dar um espaço, 17 barra 03 barra, certo? 2015. O que está acontecendo aqui? Ó? Por que está ficando do mesmo tamanho? Porque eu tenho que lembrar de alterar aqui, ó, a minha legenda. Ó, texto, legenda. Ele é maior, certo? Outra coisa que eu tenho que lembrar é aqui, aqui ó, by layer, certo? Então, seleciono o texto. Em vez de estar green, tem que estar escrito by layer. Feitas essas alterações, close. Agora, olha só como é fácil. Né? Criei o primeiro campo, que é isso que vocês têm que entender. Você já conhece o caminho copy. Né? Então, você vai copiar essa informação que já está diagramada para todos os outros campos. Olha só. Então eu vou selecionar aqui ó, a partir da seleção azul porque ela só pega o que tiver inteiro, né? Ó, copy, ó, comando Copy. Quero selecionar mais alguma coisa, ele está pedindo a base. A base é o cantinho, ó, não ligado na, na minha margem interna, mas na margem de fora. Ó, e vou copiar para todos os campos ó, usando a margem de fora, professor, porque o senhor está fazendo isso? Vou demonstrar. Olha. Aqui, ó, é só agora dar um duplo clique e eu coloco aqui, ó, escala, close, dois cliques sobre o texto e altero, escala, 1, um, 2.100, close, é, do enter, coloco lá, versão, né, que é a verificação do, do arquivo, close. Ó, duplo clique seleciono e tem um número de versão né então, essa é a versão do dia 17 do 3 de 2015 certo? é a cópia 001 tá? pode passar por uma revisão, então, versão olha lá, versão aqui no caso, eu acho que o eu... Data, escala, versão e aqui ó, visto. Seleciono e verifico o que está acontecendo se eu estou na camada título aqui ó. Certo? Tem que estar título legenda ó. e close. A mesma coisa que aconteceu aqui, eu não observei esse detalhe, ficou errado. Ó. Voltando então, texto, legenda, título. Close. Aqui vai ficar vazio, porque é um visto ou um carimbo. Né? E aí assim por diante, ó, tá vendo? Então é só selecionar e copiar, e adequando o seu, o seu, a sua, aquilo que você já diagramou para o outro campo. Então vamos agora ver a alteração para um campo maior, né. Então, ó, comando cópia, vou pegar a seleção azul, todo o campo, né, dou enter, pegando pegar canto de cima, levo para o outro lado, Enter. Quando eu clico uma vez sobre aqui, ó, basta eu clicar e eu aumento ó, o tamanho do campo. Ó. Certo? Aqui não precisa. Por que, que eu estou falando isso? Ó? Então agora aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Não vai ser a versão vai ser é, projeto e aqui vai ser projeto de residência por que, é que eu posso fazer isso porque isso aqui ó eu vou apagar, isso é só uma linha de referência. Então, isso aqui, eu vou apagar essas linhas de referência e vai ficar apenas o meu texto. Né? Então, a cota, a legenda é um desenho, então, vai ficar dessa forma. Então, eu vou apagar isso aqui. Vocês também irão apagar isso aqui para poder ficar adequado o seu desenho e mais limpo. pó, tá vendo? Então, isso que nós estamos criando aqui, ó, é só uma referência para o desenho. Ok? Então, esse é o processo para a gente poder criar o quê? A legenda. Faz o procedimento, preenche todo o seu campo, que nós vamos lá para a criação da viewport e a escala. Ok? Até mais.